Olá, eu sou o Leandro e hoje eu estou aqui para falar da segunda parte do curso. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, a primeira parte do vídeo para você entender que você não precisa ser um expert em computação para fazer esse curso. Então dá uma olhada lá e depois volta nesse. Mas hoje a gente vai falar sobre teste de software. O que, que eu achava que era teste de software e o que... O curso me ensinou sobre teste de software e o que eu aprendi e o que você vai aprender por esse curso. Bem, eu achava que teste de software era um bicho de sete cabeças, um tiranossalurex, porque eu sempre imaginava que ser um testador era justamente testar o código-fonte desenvolvido pelo programador. e para minha sorte não é bem assim na verdade um tester ele vai testar as funcionalidades do software ele vai testar documentação que é um teste dinâmico não que é um teste estático ele vai testar campos telas ele vai testar várias coisas dentro do do software mas não mexendo com programação e o que eu aprendi nesse curso primeiramente eu aprendi muitas coisas legais, desde o que é um teste, eu posso garantir para vocês que o teste ele é um conjunto de ferramentas e técnicas que visam aumentar a confiabilidade do sistema, bem como reduzir os erros. Isso é um teste. Aprendi também alguns princípios de testes, como o princípio do teste exaustivo ou seja, não dá para encontrar todos os erros no software. Temos que testar as partes principais do software, que o teste delimita. Aprendi também um pouco de modelagem, de análise. Aprendi um pouquinho de requisito. Aprendi um, po um pouco de BDD, que é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia pelo tester e vai te facilitar muito na execução de um teste. Aprendi o que é um teste dinâmico e um teste estático. O teste estático nada mais é do que a documentação de software, leis, regras, tudo que é documentado. E o teste dinâmico é o teste no próprio software em si, ou seja, campos, telas, é, acessibilidade, essas coisas a mais. Depois a gente aprendeu um pouquinho sobre técnicas de software. Dentre é, elas estão a técnica do valor limite, a técnica do caso de uso, a técnica do teste exploratório, tabela de decisão. São técnicas que visam ajudar. E mais um fim do curso a gente aprendeu sobre automação de testes, onde a automação nada mais é do que robôs fazendo os testes por meio de scripts que tu delimita para ele isso ajuda muito o testador é uma ferramenta a mais para ele encontrar erros posso te garantir que você vai aprender muita coisa legal nesse curso se você fizer e lembrando que e lembrando que tem certificado é, é para trabalhar dá para dá para melhorar seu currículo para pegar emprego nessa área eu acho importante vocês fazerem esse curso, porque conhecimento nunca é demais, eu acho que temos que buscar conhecimento sempre, independente da nossa área, porque é o conhecimento que vai te projetar para um patamar mais acima, e sem conhecimento tu não chega em lugar nenhum. Bem, esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, e dê um curtir aí, compartilha para as pessoas, porque esse curso só está existindo, porque tem pessoas como eu, que tem interesse em fazer e se recolocar no mercado de trabalho. Vocês vão gostar das aulas, as aulas são bem divertidas, bem dinâmicas, os professores estão há mais de 10 anos trabalhando com testes, isso já dá confiança para o aluno. E é isso, se inscreve no um canal, aí me segue nas redes sociais e até mais!